Here it comes, Bum Bem-vindos a mais um vídeo aqui no seu canal preferido, Bum Chacalaca. Estavam com saudade desses vídeos de quarto de hotel? <risos> fazia muito tempo que eu não fazia um desses. Na verdade, fazia uns dois anos que eu não fazia um desses, porque eu não viajo há uns dois anos. Eu acho que minha última viagem foi ainda em 2019, não sei. Mas, minha primeira viagem pós-pandemia, estou aqui no Rio de Janeiro. Estou sem equipamento, essa câmera é a própria câmera do computador e estou gravando áudio aqui no meu celular eu pensei em fazer um vídeo sobre a pesquisa anual que a NBA faz com os General Managers, né, eles fazem várias perguntas de alternativas e os GMs de todos os times votam e eles publicam esses resultados. Então eu vou colocar aqui na tela o, o post do site da NBA, do NBA.com, eu vou vendo todas as, todas as perguntas, vendo as respostas, vendo que que eu, quem eu acho que deveria ganhar, enfim, é um vídeo mais despojado, sem muita edição, que nem eu falei, vídeo de quarto de hotel, normalmente eles não são muito elaborados. Uh, vamos, vamos para as perguntas que eles fizeram, né? Cadê a primeira pergunta aqui, ó? Predictions, predições, previsões, predições. Que time vai vencer as finais de 2022? Brooklyn Nets venceu com 72%. Lakers, Bucks. Ano passado, o vencedor, foram os Lakers com 81%. É, ano passado a galera mandou mal. Lakers eliminado na primeira rodada não teve praticamente nenhuma chance sequer de passar da Phoenix Suns. Eu concordo com, os, com grande parte aí dos General Managers, cada General Manager é 3.33%, é isso? Então, seriam, vamos lá, 23%, 24% deles escolheram o Brooklyn Nets, eu acho que o time completo é, sim, o grande favorito, não sabemos se Kyrie Irving vai ficar aí, né? Uh, enfim, né, temos, temos questões extra-quadra, mas eu concordo com eles, Brooklyn Nets, mesmo sem o Kyrie Irving, já é um time muito forte. Kevin Durant, James Harden, Joe Harris, enfim, o resto do elenco. Perry Mills, Blake Griffin, já é um elenco que, por si só, sem Kyrie Irving, já é um candidato a título. Mas, enfim, Milwaukee Bucks aqui tem o, o porcentagem pelas conferências, é 83% do Brooklyn, 13, 17, Milwaukee e tem do Oeste também, né? 80, Lakers, 13, Utah, 7, Phoenix. É, a galera tá confiante que o Lakers vai, vai vencer a conferência Oeste? Eu não tô tão confiante, né? Enfim... Falei até em podcasts que eu participei que o Lakers não chega nas finais da NBA, que é muita ilusão achar que o time, porque chegou o Russell Westbrook no lugar do, do Dennis Tiroder, era mais uma penca de veteranos, Rajon Rondo voltou, Dwight Howard voltou, Trevor, Ariza, Carmelo, Anthony... Andri... Enfim, não é um atestado que o time vai, vai vencer a conferência. Quem vai vencer o prêmio de MVP? Uh, olha, eu tinha falado em Luca Doncic, Kevin Durant é uma boa aposta, mas sempre tem aquela coisa, né? Ele divide os votos com os companheiros de time. Luca Doncic é uma boa aposta. Eu apostaria, eu acho que o Luca Doncic. O Yannis, ele já ganhou dois, já foi campeão, em VP das finais, a narrativa faz com que as pessoas votem menos nele depois de tudo isso ter acontecido. E o Luca, o, o Doncic, eu acho que tem uma, uma narrativa melhor. É um cara que tá entrando aí no quarto ano. O time. Se ele conseguir colocar o Dallas ali em quarto, quinto colocado no Oeste, boas chances aí pelo, pelo que vem a carreira dele dele ganhar uma, uma, uma boa parte dos votos. Meu palpite seria Luka Doncic. Doncich, que tá aqui em segundo. Se você fosse começar a sua franquia e pudesse assinar qualquer jogador da NBA, quem seria? Eu, eu, eu, apesar do Yannis vir nesse momento muito bom, até pela idade, eu também escolheria o doncic que venceu aqui com 43%. Ano passado deu um empate, ó. Yannis e doncic Qual jogador uh, força os, o, o coach, o técnico adversário a fazer mais ajustes? Olha, pelo que eu vi bastante, por ser torcedor do Houston Rockets, o Harden é um cara assim que realmente força muito o time adversário a mudar a, a, a estratégia de defesa. Todo aquele esquema de, de, de marcação dupla 64, quadra, marcação dupla no, no campo de defesa, tudo que eu já vi do Harden é que essa última temporada não foi muito amostra, mostra, porque ele perdeu muitos jogos lesionado e também, que nem eu falei, tem o Kevin Durant, tem o Kyrie Irving, coisa que ele não tinha em Houston para dividir essa responsabilidade, mas eu escolheria James Harden, embora eu concorde com isso, Stephen Curry concordo, Kevin Durant, James LeBron James, não é tanto que nem o Harden. Nesse, nessa pergunta eu voto o Harden, o Harden tinha ganhado ano passado. Ó, porque tinha mais influência do, da passagem dele pelo Houston. Qual jogador uh, é mais... é mais uh, Qual jogador que, que, que, que parece que vai ter uma, uma, uma temporada breakout, que vai explodir, né? Seria tipo um Most Improved Player. Uh, que, que, que tende a ter uma temporada de, de um grande salto. Deixa eu ver as opções aqui, Jaren Jackson, Anthony Edwards, Michael Porter, Darius Garland, Calvin Johnson, John Morant, Kevin Porter. Olha, desses aqui, o que tem mais espaço para crescer é o Kevin Porter, porque ele é um cara que chegou no meio da temporada, num time que estava quase tancando, que quase tancando, não, que estava tancando, tanto que ficou com a pior campanha da NBA. E ele é um cara que tem espaço para crescer num time que deve ganhar aí vai, umas 10 partidas a mais nessa temporada, com o Jalen Green, enfim, com o Christian Wood sem se machucar. Eu acho que o que o Kevin Porter é uma boa alternativa. Deixa eu ver os outros. Andrew Aiton, Lamello Ball, Alonso Ball, guilds Alexander, Andrew Hunter, carlos Levert, Terence Mann, Carl Anthony Towns, Devin Vassell Zion Williamson. Ah, o Zion meio que já deu, né? Ele não vai dar mais um salto. Carl Anthony Towns também é difícil dar mais um salto. Devin Vassell eu acho ousado. É um cara que eu apostava muito no último draft e vamos ver se ele, se ele dá esse salto é um cara, é um, é, uma, é, uma, é um bom chute, mas eu ainda vou de Kevin Porter eu acho que ele, pelo que ele vem jogando até na pré-temporada agora, nesses jogos parece que vai ser ele quem é o melhor armador na NBA? Stephen Curry, nesse momento é o Stephen Curry Lillard, possivelmente o segundo é, o Don't It, que é um armador, né pelo menos nesse momento, mas ainda acho que o Curry Ipa, não posso mexer o celular porque ele tá gravando Já é tirado da minha frente Eu vou de Stephen Curry também, pelo que ele jogou na temporada passada E pelo que eu espero que ele jogue nessa Quem é o melhor shooting guard, né? O alarmador James Harden, com certeza Devin Booker vem subindo, deve ultrapassar o Harden aí nos próximos dois anos Doncic não é um shooting guard Mas, enfim, alguém votou É, tem gente aqui que vota em quem quiser aqui, ó, Stephen Curry, Kevin Durant e shooting guard Enfim, a votação tava aberta, né? Pode votar em quem tu quiser Se tu achar que o Jokic é um bom shooting guard, tu bota o Jokic mas acho que essa categoria ainda é do Harden. Quem é o melhor Small Forward Ala Kevin Durant? LeBron, Kawhi é nesse momento o Kevin Durant. Nesse momento é o Kevin Durant à frente do LeBron James e à frente do Kawhi, que a gente nem sabe quando e se vai voltar nessa temporada. LeBron deve começar a dosar um pouquinho mais agora com a idade vindo, né? E, e o Kevin Durant parece estar, tipo, ter voltado ao auge dele. O Yannis está aqui, mas ele vale mais como power forward, o Don't It de small forward, é, eu falei, pode votar em quem tu quiser, Chris Middleton bebeu, né, cara, porque eu gosto do Chris Middleton, mas dizer que ele é o melhor small forward da NBA, aí foram algumas doses de whisky a mais. Quem é o melhor power forward da NBA, o Ala de Força, Yannis Antero compo? concordo, é, o segundo e o terceiro colocado nem são power forwards aqui, né, LeBron e, e Kevin Durant, e não votaram mais ninguém, ó só eles foram votados. Quem é o melhor pivô? Jokic, Embiid, anterior com Anthony Davis. É, okay. Olha, o, o Yannis teve dois votos, né? Que foi arredondado aí pra 7%. Eu concordo, Jokic nesse momento é o melhor pivô. É o melhor jogador de todos os pivôs, talvez o Embiid seja um, um melhor pivô clássico, mas de todos os jogadores que jogam na posição de pivô, o Jokic, o Jokic nesse momento é o melhor. Agora as mudanças de time. Quem fez a, a, as, melhores, as melhores mudanças no geral nessa offseason? O Miami Heat, 47. Trouxeram então, um o Kyle Lowry, né? Kyle Lowry no lugar do, do Draggett barra Kendrick Nunn, né? Kendrick Nunn foi pro Lakers. E era isso. Eu acho que só o Kyle Lowry fez a galera votar aqui. Quase metade dos GMs, acho que dos 30, 14 votaram, né? Lakers? Cara, eu não tô achando que o Lakers mandou tão bem assim, não. Westbrook, quem eu falei ali, o Kendrick Nunn, Malik Monk e os veteranos DeAndre Jordan, cara sei lá talvez eu esteja, esteja com um olhar meio meio de, de, de, de fã recente assim que, que, que não gosta dos jogadores antigos, mas enfim Brooklyn, Houston o que o Houston fez? Draftou só, bem e pegou o Daniel Tais, Brooklyn também não mudou muito né? pegou o Perry Mills uh, Wizards Bull, olha, cara, o Bulls eu achei que mandou bem, só ganhou um voto aqui, eu acho Bulls, Knicks, Thunders, Suns e Blazers ano passado, Lakers 37 cara, o meu voto talvez fosse do Bulls foi um cara que deu a maior chacoalhada o time que deu a maior chacoalhada uh, que era um time que sequer foi pra play-in né? trouxe Lonzo Ball, trouxe Demar DeRozan uh, mais o Zeke mais o Vucevic que já tinha vindo, né eu, aí tem, o Patrick Williams tem, o Kobe White enfim, trouxe o Caruso pra ser um, um role player ali. Talvez meu voto fosse dois Chicago Bulls, mas só uma pessoa votou no Bulls. Qual jogador, qual nova aquisição vai, ser o, vai, vai, vai dar o maior impacto, vai ter o maior impacto? Kyle Lowry no Miami Heat. Eu não sei se é o maior impacto, mas sim, vai ter um, um, um impacto, tem um armador de características diferentes, né? Uh, Sai o Dra Dragic e entra o Lowry, se você, o Lowry, se vocês não se lembram, eles jogaram juntos no Houston Rockets. Lembram disso? Agora Andrade era a armadura reserva do Kyle Lowry no Rockets. Pré-James Harden. Pode ser, eu acho que talvez seja o, o, a melhor contratação aqui de, de todas. Quem é? Qual a aquisição mais subestimada? Larry Nance pelos Blazers. Perry Mills pelo Brooklyn. Dean Willie Washington, Lonzo, Chicago, Kemba. É, do Kemba Walker a galera tá falando um pouco, né? Porque foi meio que uma surpresa esse buyout dele. Eu acho que talvez eu ficarei com Perry Mills. Porque ele é um cara muito underrated. Muito subestimado. E sempre teve essa função de sexto homem aí nos no, no Spurs, então talvez aí nos Nets. Vai que o Kyrie Irving saia, né? Ele vai ter um, vários minutinhos a mais. Caruso, DeRozan, Drummond, Devon de Graham, Jeff Green, Dennis Schroeder e, e Valentunas. Ano passado o Baca hum, não fez muita diferença, não. Qual time vai ser o most improved, que vai mais evoluir? Chicago Bulls, Golden State Warriors, Lakers, Hornets, Pelicans, Raptors, Mavericks, Rockets... Bom, um monte de gente ganhou voto. Olha, um que, mais pode, um que tem espaço para evoluir é o Rockets, porque ele foi o pior time da temporada passada, ou seja, ele tem mais espaço para evoluir. <risos> um time muito bom não tem muito espaço para evoluir. Eu gosto do Chicago Bulls nessa né? escolha. Gosto do Warriors, que vai ter uma, uma mudança agora, né, com, com a volta do Clayton. A gente espera que os outros não se machuquem tanto, né, James Wiseman. Chegou mais gente lá, né, o Kent Bazemore, quem mais, enfim. Uh, não sei quem eu escolheria. Hornets também eu acho que vai. O Lakers eu acho que não. Hornets, eu acho que vai. Pelicans, não sei. Pelicans, não sei. Enfim, talvez o meu voto fosse Chicago Bulls também. Qual foi a, a, a mudança de time mais surpreendente? Westbrook no Lakers. Cara, considerando que ele poderia ser trocado, não chega a ser tão surpreendente. The para o Chicago, um pouco surpreendente. Lonzo Ball para Chicago. Quem mais que recebeu votos? Danny Andes deixando o cargo do Boston Zach Collins para o San Antonio. Sério que isso surpreendeu alguém? Devonte Graham para New Orleans. É, foi um sign and trade, né? Mason Plumlee para o Charlotte. Eu nem me lembrava que ele foi para o Charlotte. Ben Simmons não aparecendo no training camp. PJ Tucker to Miami. Cara, meu voto é essa. Kemba Walker by Eu tinha falado antes. Kemba Walker by foi uma surpresa. E PJ Tucker do Miami foi uma surpresa também. O, considerando que o Milwaukee cedeu ali uma escolha de primeira rodada para ter ele do Rockets, deu certo. Foram campeões. Foi uma surpresa ele ter mudado de time. Eu ia escolher uma dessas duas aqui, ó. PJ Tucker... Quer dizer que não tinha, não tinha alternativas, né? Aqui poderia falar o que quisesse, eu acho. Eu ia escolher uma dessas duas. Tucker pro Miami e Kemba buyout. Rookies International. Cara, esse vídeo vai ficar muito grande. Quanto tempo já foi? Tô falando aqui há é muito tempo. Não consigo ver aqui. Quem vai vencer o Rookie of the Year? Jalen Green Kate Cunningham, Jalen Suggs, Devion Mitchell Opera em Xangu. Ano passado acertaram. ó, lá, uh, Desses aqui... Eu acho que o clima tá mais propício para o Jalen Green ou para o Jalen Suggs. Eu acho que mais para o Jalen Green, porque ele já chega meio que como líder do, do Rockets, até por ausência de líderes, eu acho que ele vai ser aquele cara dos 20 e tantos pontos por jogo. E eu acho que talvez ele seja o vencedor. O Kate Cunningham, eu não sei, cara. Eu não sei se o, se o sistema de, do, do, do Detroit Pistons é o sistema... Não tô falando que ele não vai ter sucesso na NBA, porque eu acho que ele vai ter muito. Eu só não sei se ele já vence o prêmio de Rookie nesse ano. Eu acho que é uma coisa a mais longo prazo. Eu votaria no Jalen Green também, Pela circunstância. Gostei que o Houston ganhou dois votos, né? Xangun também. Qual Rookie vai ser o melhor jogador em cinco anos? Aí muda, ó. Aí tem Evan Mobley, aí tem Kate... Foi exatamente o que eu falei. <risos> exatamente o que eu falei. Jalen Green, Jalen Suggs, Davian Mitchell. O... É exatamente o que eu falei, o Jalen Green tem um clima mais propício para ser Rookie esse ano, mas talvez mais para o futuro seja algum outro jogador. E está aqui, ó, meio que um empate técnico entre o Evan Mobley e o Kate Cunningham. Ano passado, James Wiseman, que não tem como saber, e cinco anos atrás, Ben Simmons. <risos> tem como saber, né? Estamos numa polêmica, Ben Simmons. Esse vídeo está muito grande, intervalo para beber água, já volto. Um mini intervalo, porque eu achava que minha água estava lá atrás e eu vi que ela estava aqui do lado. Qual rookie foi o maior steal no draft, né? O maior, maior roubo, não. A maior, maior sacada, né? A melhor escolha dada a posição dele. Jalen Suggs na quinta colocação. Xengu na décima sexta. Book Knight na décima primeira. Jalen Johnson na vigésima. Trey Murphy na décima sétima. E aí tem um monte aqui, ó. Jalen Suggs era um cara que em qualquer mock draft estava ali no top 4. Às vezes em terceiro, às vezes em segundo. Ter sobrado em quinto pro Orlando, eu acho que, que foi sim, um eu, O primeiro que veio na cabeça foi o Kuminga em sétimo, mas nem tá aqui, ninguém votou. O Kuminga também era um cara ali pra ser top 5, acabou parando no Warriors em sétimo. E o Cam Thomas teve um voto aqui, eu pensei também. que a galera tá falando muito bem aí na pré-season, na pré-temporada do Cam Thomas. De resto, eu, o Luca Garza pode ser uma também, né? Porque ele é um cara de histórico muito grande no, no, no college. Jogou quatro temporadas lá e foi só a 52 segunda escolha. Talvez o Pistons tenha Indiana. Ah, não, vários vale times depois. O Pistons tenha mandado bem nessa. Vamos ver. Ano passado, Halliburton realmente. Halliburton realmente. Foi um, foi um steal. Foi um achado. Essa era a palavra que eu queria falar. Foi um achado no último draft. Quem é o melhor jogador estrangeiro na NBA? Ianis Antetokounmpo, óbvio. Doncic, o que é? O Jokic é o MVP. O Doncic deve ser MVP. Mas nesse momento, numa visão macro das carreiras, é o Giannis Antetokounmpo, 60%. Quem é o melhor jogador internacional que não está na NBA? Nicola Mirotic, Valizile Michic, Victor Wembanyama, Mark Gasol, Mike James e Nicola Jovic. Tá, Mike James o cara não entendeu direito, né? Ele deve ter lido qual o melhor americano que não está na NBA, porque o Mike James é americano, não é? Ou eu tô muito louco e o Mike James é tipo. Mike James. Desculpa, gente, eu tô com uma internet muito devagar aqui no hotel. Bom, eu acho que o Mike James é americano, depois eu volto aqui. Uh, Nikola Jovic, é um cara que tem um nome quase igual ao do Jokic. Pode ser o Mirotic, cara, não acompanho. Ah, vou abrir o Mike James aqui, peraí. Nasceu é em Portland, Oregon. É, então o cara, o cara leu errado a pergunta. Uh... É, eu não, tô, eu não acompanho tanto o, o Mirotic lá na Europa, então eu não sei responder essa. Com certeza não é o Mike James. Defesa. Cara, esse vídeo vai ficar enorme. Deixa eu ver quanto tempo tá aqui. Já tá em 18 minutos. <risos> é um podcast, gente, desculpa. Desculpa ou não, né? Quem é o melhor defensor da NBA? Anteiro Kumpo, quase metade dos votos. Rudy Gobert II, Juru Holiday, Kawhi, Ben Simmons, Jimmy Butler, Anthony Davis, Draymond Green... Ano passado, o Anterocampo, realmente, ele ele pode fazer de tudo na defesa, né? Quem é o melhor defensor de perímetro? Drew Holiday. Olha, 50% dos votos. Ben Simmons, Jimmy Butler, Kawhi, Yanis, uh, Beverly, Marcos Smart, Mar Mar Marcos Smart é bom, Beverly é bom também. Cada um ganhou um voto só. Mas Drew Holiday, sim. Uh, foi o cara que deu um salto ali na, na defesa do Milwaukee. Quem é o melhor defensor de interior, de garrafão? Rudy Gobert. Eu acho que é quase uma unanimidade isso. Uh, quem é o, o defensor mais versátil, ah o que eu falei antes, ó, o Yannis pode marcar várias posições Ben Simmons também uh, o Lebron de um modo geral também é que agora ele já se poupa mais na defesa o Draymond Green marca várias também é aqui só tem opções boas, o Jimmy Butler Paul George, se eu tivesse que escolher eu acho que eu ia, é, possivelmente no Yannis também, porque ele marca todas as posições literalmente todas do point guard até o center do armador até o pivô quem é o melhor time defensivo na NBA? Cara, o primeiro que veio à minha cabeça foi os, foram os Knicks, que foi a melhor defesa da última temporada, pelo menos em pontos por posse de bola, né? Mas sim, eu entendo votar em Milwaukee Bucks. Jazz, Lakers, Heat, Knicks, Sixers e Suns. Vamos lá. Uh, coaches. Qual é o melhor treinador da NBA? Espostra. 55%. Ele ganhou então metade mais... Mais um ou dois votos, Vai uns 16 17 votos, Monte Williams, Quinn Snyder, Greg Popovich, e Byron ano passado os Postre tá com moral, hein? Tá com moral com os GMs. É, eu, eu se pago, não tenho nem conhecimento pra escolher um, um, o melhor treinador, mas pelo que eu vejo, são, são bons votos, né? Monte Williams vem se, mo vem se mostrando, mostrando um bom treinador. Qual head coach é o maior mo manager motivador? Eu pensei no Monte Williams, né? Pelo que a gente vê, é 50%. Pelo que a gente vê, as, as conversas dele com os jogadores e tudo mais, parece ser uma boa escolha. Steve Kerr, Ty Lue, Popovic, uh, Eric Spostra. Qual treinador faz melhores ajustes durante o jogo? Tyrone Lu ganhou. Rick Carlyle, Eric Polstra, Nick Nurse, Quinn Snyder. Uh, é, o Tyrone Lu tem essa fama de, de, de, de fazer essas mudanças durante o, o, o jogo, durante as séries, né? Talvez fosse meu voto mesmo. Eu não parei pra pensar antes, né? Se eu tivesse escrito todos os meus votos antes, seria melhor pra ficar comparando. Agora eu tô sendo influenciado pelo que tá escrito aqui. Mas sim, parece uma boa, uma boa escolha. Qual treinador uh, roda o melhor, um melhor ataque? Quinn Snyder, Steve Kerr, Holzer, Nash, Spolster Williams. O primeiro, na hora que eu li, eu já pensei no Steve Kerr. Na hora que eu li, eu pensei no Steve Kerr. O Steve Nash também. O, o Nets teve o melhor ataque, mas... Em, em, em pontos por posse de bola, mas... Até, até onde isso é mérito dele e dos jogadores que ele, jogadores que ele tem, né? Que é um, um dos tri melhores trios ofensivos da história. Chris, olha, o Chris Finch ganhou um voto. Técnico do Minnesota que assumiu durante a temporada, né? No lugar do, do, do Ryan Saunders. Eu ia falar Flip Saunders, o pai dele. Descansa em paz. Qual treinador tem os melhores esquemas defensivos? Tom Thibodeau. É. é, então esse talvez seja... Eu, eu ia botar os Knicks como o time com a melhor defesa, mas... Talvez entre aqui, né? O treinador com os melhores esquemas defensivos. Porque ele é, ele é um bom... O, o Tom Thibodeau é um bom defensor em todos os times que ele treina. <risos> uh, enfim, ele era bom no Chicago Bulls. Cara, é, essa seria a minha opção também. Essa, era, essa seria a minha opção. Era, ele fez uma boa defesa no Bulls, ele melhorou a defesa do, de Minnesota. Essa seria a minha escolha. Qual treinador, novo ou realocado, vai dar o maior impacto no seu novo time? Rick Arlyle, Wimel Doca, Jason Kidd. Billups, Maudley, Jr. Ah, não tem muitas opções, né mas vamos de Rick Carlisle pelo histórico dele é o cara com o maior histórico, ele é campeão da NBA enfim, acho que é o e Indiana tá precisando, né, dar uma chacoalhada vem de um ano de um treinador estreante que não deu certo que foi o Nate Bjorkgren, Bjorkgren vamos de Indiana aqui também qual é o melhor assistente técnico da NBA? Cara, eu não tenho propriedade, eu não tenho conhecimento pra julgar todos, é difícil é, tanto que tem muitos votos aqui, ó Kenny Atkinson, Darwin Ham, Scott Brooks, David Vanterpool, não sei avaliar ele. Nate Tibbetts, não sei avaliar ele, Mark Bryant, Cassell, Mike D'Antoni. É, o D'Antoni tá no Pelicans, né? A gente até esquecido dessa. Vai ser assistente do Willie Green. Puta, Charles, não sei nem quem é esse aqui. Mike Longabardi, John Lucas. Enfim, Lloyd Pierce agora tá no Indiana, né? Stoudemire, Jack Vaughn. Jack Vaughn foi treinador do Nets na bolha. Cara, ó, se eu me desse para votar eu ia votar no Magdantoni <risos> pelo histórico dele. Ele tem como contribuir nesse time do Pelicans, principalmente ofensivamente, né? Que é o que é o ponto forte dele. Uh, qual jogador atual vai ser o melhor treinador no futuro? Chris Paul, Rajon Rondo, T.J. McConnell, Mike Conley, Darius Haslem, Garrett Temple, Harrison Barnes? Não tinha nem ideia. Malcolm Brogdon, Draymond Green, Joe Ingles, LeBron, Perry Mills. É, por expor, claramente, tem, tem a pinta de um treinador no futuro, claramente, né? Uh, o Rondo, dizem que é um cara muito inteligente, então talvez ele fosse um bom técnico. O Tidinho, parece ser um cara inteligente, mas eu nunca tinha pensado nele como um técnico. Hum, é, bom, vários vão ser, né? Vários vão ser. Quem ia apostar que o Willie Green ia virar um técnico um dia no passado? O Imel Doca, o cara mal jogava, tá esse no técnico do Celtics. Então não tem como saber, né? Uh, Miscelâneos, aleatórios. Qual time é mais legal de ver? Mas vamos só passar aqui rapidamente. Brooklyn Nets ganhou, depois o Warriors. Hawks. Hawks foi muito legal no passado. Meu voto ia ser do Hawks. Uh, qual time leva vantagem em casa? Ah, ganhou os dois times que têm altitude. Utah e Denver. <risos> que historicamente tem mais vantagem em casa, né? É comprovado que os times que jogam na altitude têm mais vantagem em casa. E são justamente Utah Jazz e Denver Nuggets. E não é só na NBA. Em todos os esportes americanos, os times de Utah, de Denver, das, dos lugares que têm mais altitude, se dão melhor em casa. Hum. Qual time tem a melhor, o melhor uh, elenco jovem, né? O melhor Young Core. Atlanta Rocks, 50%. Pô, Trey Young, John Collins, DeAndre Hunter, Cam Radish, Eko Kongo, Kevin Herter, Clint Capella, se é que ainda vale como jovem, Realmente. Possivelmente é o melhor. Rockets, 10%, mas que tá muito jovem o do Rockets, né? O do Rockets já é um jovem mais avançado. <risos> bom, e outros, e outros vários ganharam... Oh, de, é, o Pistons tem um bom também, mas também um tipo Rockets, muito jovem. Tem que esperar uns, uns anos aí. Qual jogador é o mais atlético? Zion. Porra, o Zion é foda daquele tamanho. Yannis, Anthony Edwards, Zach Lavine, Só tem voto bom aqui. Rami do Diallo, LeBron, dadas as circunstâncias, Derek Jones Jr. É, todos eles são. Que jogador é o melhor pure shooter? Cara, pure shooter é aquele cara que meio que só arremessa. E partindo desse critério, é ou Seth Curry ou Duncan Robinson. O Stephen Curry faz muitas outras coisas além de arremessar. É que ele é tão melhor arremessando que a gente esquece do resto. Mas meu voto ia ser do Seth Curry, porque inclusive o aproveitamento dele na carreira é melhor que o do Stephen Curry. Diga-se de passagem. Kevin Grant, nada a ver aqui. Nada a ver quem votou nele. Qual jogador é mais rápido com a bola? De'Aaron Fox, concordo. Meu Deus do céu, o cara é muito rápido. Ja Moran, Russell Westbrook, e Smith, todos eles aqui são rápidos. Mas o De'Aaron Fox é o mais. Qual jogador é o melhor em se mover sem a bola? O primeiro que veio na minha cabeça foi o Clay Thompson. Agora eu vi que ele ainda tem uns votos aqui. Pelo fato de ele não ter jogado as últimas duas temporadas, talvez ele... Ele teria ganhado menos votos. O Curry ganhou. O Danton Robinson é bom também. Mas eu, o primeiro que veio na minha cabeça foi o Clay Thompson. Qual jogador é o melhor passador? LeBron, James e Nikola Jokic. Chris Paul, Luka Doncic. Eu achei que talvez o Chris Paul ganhasse essa. Olha, yeah. o Lamelo Ball é um cara para estar aqui no futuro. Realmente ele é um muito bom passador. Mas o LeBron ganhar ah, não, não, não surpreende tanto não. Curioso ter dois jogadores empatados e nenhum deles ser um armador, né? LeBron e Jokic. Qual jogador é o melhor líder? Chris Paul ganhou. Desculpa. Uh... LeBron, Lillard, Antetokounmpo, Butler, Curry e Jokic. Qual jogador é o mais versátil? LeBron James, Yannis. Eu acho que fica entre os dois também, porque os caras que podem jogar da posição 1 até a posição 5. LeBron até a 4. O Yannis pode jogar da 1 até a 5. Qual jogador tem o um, um, um maior QI? Lebron, Chris Paul, Doncic, Jokic? Qual jogador você, teria, você gostaria de ter arremessando o, o último arremesso com o um jogo ali? Uh, Kevin Durant no momento. Durant, Curry, Lillard. Cara, Lillard. Lillard, Lillard é impecável nesses, nesses momentos, né? O Lebron não ganha nenhum voto, né? o Harden não ganha nenhum voto. Lillard, Lillard é, é, é impecável. É impecável. Nesse momento talvez eu fosse de Lila. Qual regra precisa mudar? Uh, essa é boa, hein? É a última pergunta. É. Uh, faltas na transição, tem que mudar. Essa regra aí do clear fall tem que dar uma, uma, uma ajustada. Uh, mais um challenge. Mais um desafio do técnico. Ou manter quando for bem sucedido, concordo. Free agency antes do draft, concordo. Calendário. Uh -huh. Playoffs, de 1 até 16, ao invés de Leste West, Oeste, também não são... Estou... Isso a galera é muito influenciada pelo momento, às vezes no ano seguinte já não precisa mais. Elam Ending. O que que é Elam? Elam Ending is for you. Ah, é quando... Ah, nada a ver. É quando tem um número de pontos pra chegar tipo no... no, no... Se o placar está a os dois times vão jogar até chegar a 88. Tipo no All-Star Game. Tá, essa regra nunca vai existir no basquete. É uma mudança muito drástica. Nossa, eu não sabia que era isso. Outros votos, uh, agentes executivos, permitir mais celebração no banco, bolas de três do, do corner na mesma distância das bolas de três à frente, não tem como, a quadra tem um tamanho, pô só se acabar antes assim a linha. Uh, tiebreaker do draft oposto ao do, do player. Ah, em vez de ser a temporada regular, usar os playoffs, é isso? Sei lá. Tornamento no meio da temporada Porcentagem da loteria Um lance livre para faltas Um lance livre, em vez de dois lances livres Um lance livre valendo dois, né? Já testaram isso Enfim, outras coisas Essa foi a análise do If. eu tava para trás a câmera o tempo inteiro assim então voltando Essa foi a análise do, do, da pesquisa anual Com os GMs da NBA Esse vídeo tem aproximadamente 30 minutos <risos> Eu achei que ia ser mais curtinho, eu não sabia que eram tantas perguntas, eu não tinha, eu não tinha lido até o final esse, esse post. Eu teve mais perguntas que o ano passado, eu acho, hein? Então, valeu quem assistiu até aqui, aposto que não foram tantos de vocês. Mas valeu, esse vídeo, se não me engano, é o 489 no calaca. Se não for, me ignorem, mas eu acho que é, então no caso faltariam 11 vídeos para o vídeo número 500 do canal. Estamos quase lá, nessa marca histórica. Grande abraço para todo mundo. E até o vídeo 490. Então é isso, né? Valeu. Até lá.